Step one, wake up, brother, going rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you want to be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day, wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do The aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time Yeah, that's how you make it Set a goal you control É rapaziada, como vocês podem ver Chuva de novo, ainda bem que eu consegui Filmar hein, mano, é isso chuva de novo os prédios lá muito caralho coiçando agora fala galera beleza tô aqui com mais um vídeo dessa vez galera trazendo pra vocês mais um dele blog. bom rapaziada a galera tava tá pedindo Delivog aí que eu tava sumindo meio com dele Delivog mano é que eu não tenho mais o que gravar tá ligado eu não tenho muito muitas ideias para gravar blog. mas se vocês querem mais desafio como esse daqui no encade aqui rapaziada Desafio do monstro, desafio do é, da roleta, comenta aí que eu vou estar tá trazendo pra vocês. E comenta sugestões, eu posso estar tá fazendo da roleta de novo. Comenta sugestões aí que eu posso estar tá colocando na roleta. Seja coisa boa e seja coisa ruim, tá ligado? Então, comenta aí pra mim que eu vou estar tá fazendo desafio aí com o meu amigo Papazinho. Rapaziada, se liga nesses bagulho aqui, mano. Esse negocinho aqui, ó. É do... Dos 40, tá ligado? Eu, eu fiz como se fosse um pôster, tá ligado, ficou muito louco mano, comenta aí também o que vocês acharam Cara, Outra coisa que eu queria mostrar também mano, é essa arte aqui que eu peguei aqui, no... que na verdade meu, meu irmão me mostrou o site aí, eu acabei escolhendo, é, indicou horas, horas, horas, ali porque tem umas uma artes muito boas mano, eu vou deixar o site aqui deles, quem quiser botar uma arte aí no seu PC, da hora de qualidade aí, eu vou deixar o site deles aí. Eu botava que eu botei aquele do Star Wars lá, tá ligado? Mas ficou meio pai, tá ligado? A qualidade não ficou em 4K, a hora era mais ou menos 1080, mas essa ali dá pra ver que o bagulho é totalmente diferenciado, tá ligado? Quando tu olha assim, parece que o bagulho tá saindo pra fora da tela, tá ligado? E eu achei a do Coringa mais da hora, tá ligado? Tinha outras da hora também, mas a do Coringa que.. A Coringa, o combate o atrás ali, o que mais chama, que é o Batman. Quem não sabe o Batman daqui aqui, que é o gato do Coringa e o Coringa Achei a é mais da hora de, de todos Comenta aí que vocês acham dessa arte aí também E o Duquinho tá aqui, aqui embaixo, vem cá Vem cá, aqui vem. Cá. Só observando eu gravar rapaz, eu tava observando eu gravar aqui Às vezes ele, às vezes ele quer entrar na, na gravação, mas às vezes não entra Ele só fica parado de tipo, boa, às vezes ele quer essa. Se eu for ali no quarto ele vai querer aparecer, porque daí ele vai querer subir na cama e vai querer aparecer. Mas é isso, rapaziada. Vou virar aqui contra a luz, que é a favor da luz aqui. Rapaziada, se liga nesse bonequinho do Naruto aqui que eu comprei, mano. Muito louco, velho. Olha só os detalhes, mano. Completa tá feito, o cara falou que era completamente feito a mão, tá ligado? Olha isso. Olha o olho do Naruto aí, mano. Eu não, nunca vi Naruto, tá ligado? Mas eu comprei porque eu achei muito da hora. Eu já vi alguns episódios, tá ligado, rapaziada? É tipo, não inteiro, tá ligado? Algumas coisas, tipo, eu vejo no. no.. no no reel do instagram ou do youtube tá ligado que às vezes aparece um negócio do naruto eu ouço bastante 7 minutos e, e já dá para ter um, uma noção de como que é que é feito o naruto tá né? ligado? O hokage essas paradas aí muito louca mano eu acho da hora o as músicas do 7 minutos do naruto assim são as melhores que tem tá ligado as músicas do naruto ali do 7 Sete... minutos agora ele quer aparecer no vlog né? <risos> mas essas músicas dos 7 minutos aí, do, do principalmente do Coringa é, Ciclo de horrores aí, são, é a melhor que tem, mano Eu vou até escutar de novo aí, que só de falar, ele me deu vontade Mas aí, rapaziada é, Rapaziada, rapaz, tava falando que era... Eita, caralho, quase caiu. Rapaziada, tava falando que era Naruto, mas é um Boruto, tá ligado? Esse daqui, esse, esse boneco aqui é do Boruto, não é do Naruto não, falei errado Ali tem o Goku ali, mano, esse daqui é o Goku, esse daqui o tô... É que os dois, o Boruto e o Naruto são muito parecidos, tá? Então eu me confundi um pouco. E, rapaziada, isso foi o vlog aí, ó, um vlog simples aí. É um dele vlog misturado com vlog, mais ou menos. Que essa é a minha ideia aí que eu tive aí pra gravar pra vocês. Rapaziada, se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal. E eu vou tentar encontrar mais ideia aí. Comenta as ideias aí também, é do... Desafio aí da roleta Vou deixar aqui no card de novo É, não sei se dá pra deixar duas vezes Mas eu vou tentar deixar duas vezes aí é, comenta lá Assiste o vídeo primeiro, é, comenta lá o desafio Que eu vou estar trazendo pra vocês de novo É isso aí, rapaziada, tamo junto Até o próximo vídeo aí Fui